Olá, eu sou Fábio Neves e sou professor do Departamento de Medicina da UFSCar. Hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa realizada no hospital universitário, onde se avaliou níveis séricos de vitamina D e a predição de morte dos pacientes internados por Covid. A vitamina D ela é muito conhecida pelas propriedades ósseas dela. Ela é importante na absorção do cálcio e na incorporação desse cálcio nos ossos. A falta de vitamina D ela causa uma doença chamada raquitismo, que são os ossos fracos. Entretanto, de alguns anos para cá, muito se tem estudado do efeito imune da vitamina D. E com a pandemia de Covid, nós resolvemos estudar qual que seria a correlação de níveis séricos de vitamina D com o desfecho com a mortalidade de pacientes internados no hospital universitário por Covid-19. Nós avaliamos 115 pacientes desde a internação até 30 dias pós alta e fizemos a quantificação dos níveis séricos de um metabólito da vitamina D, de um precursor da vitamina D, a 25-hidroxivitamina D. Observamos que no grupo de pacientes com vitamina D baixa, insuficiente, ocorreu uma mortalidade de 32%. Enquanto no grupo de pacientes com vitamina D normal, a mortalidade foi bem menor na casa dos 13%. Por que isso acontece? Qual que é a justificativa teórica para isso? A vitamina D, ela modula a resposta imune. Ela diminui a resposta inflamatória, dita TH1, que é a causa da inflamação no pulmão e, por suas vezes, a morte do paciente. E, por outro lado, ela estimula a resposta imune TH2 que faz com que a resposta inflamatória seja menor nos órgãos alvos, como por exemplo o pulmão. Além disso, a vitamina D tem efeito direto sobre o próprio vírus e ela tem um efeito estabilizador sobre a, a, o epitélio respiratório, diminuindo a lesão nesse epitélio. Então a teoria de que a vitamina D seria um importante marcador prognóstico na Covid-19 foi... É corroborada nesse estudo. Concluiu-se nesse estudo que realmente a vitamina D é importante. Vieram novos estudos, já temos agora já duas meta-análises no mesmo sentido. Níveis céricos baixos de vitamina D levam a um pior prognóstico na Covid-19. A próxima etapa agora dos estudos é responder a seguinte questão. Será que se eu administrar doses extras de vitamina D para o paciente internado por covid, isso tem impacto terapêutico, ele melhora o prognóstico? É nesse que está agora o estado da ciência sobre esse assunto, vitamina D e covid-19.